Night time... Day time... Night time... Day time... Day time. Olha, Olha o zumbi ali! Zumbi! Ai que merda <risos> é essa, velho? Que cabelo é esse, velho? Sai daqui, <risos> seu... Sai! Sai! Sai! Sai! Sai! Sai! Sai! Sai. Você vai levar uma lockout aqui, lá. puta! Não! Não! Não! Fica... Cara, O que tô tá acontecendo? Não! Sai! Me solta! Não consigo pegar ele... Ai, peguei! Vai! Fica aí! Aí! Aê. Isso! Boa, gente! Boa! Yeah. Boa! <risos> ah não! Agora você tem que me ajudar a ganhar ou isso? É Esses caras, velho! Foi acabar essa bosta! Mudou cara. o mapa? Não! Como é que sobe aqui na parede, velho? Ah, segura pra pendurar! Mesmo botão de dar soco! Solta um, <risos> solta um! Caralho! Puta que pariu! O que eu vi aqui agora foi foda, mano! Ai, o cacete! Vai. Mano, esse velho mecânico aqui achou, é velho! Podia... Foi difícil essa vitória, né? Tá bom, ganhei. <risos> tá, tá bom, joga o Ricky Morty aqui pra fora. Ó, um já caiu. Aí, o Rick e Morty foi pro site. aqui, ó, eu mal, pega aqui, ó. Não, eu não, eu não, eu não! Ah, eu sei não. não, desculpa, solta. Aí? Tô seu da cabeça aqui, pera. Solta, solta cara! Você tá me segurando, seu cuzão, tá? Porra, cara. vai se fuder, seu posto. Ai, caralho! Pra... Vai se fuder, cuzão! Ah, ele, voltou, é bom, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou! Peguei ele, peguei ele, eu não, eu não conheço, peguei, peguei, peguei ele, peguei ele! Peguei ele, peguei ele, ele, pronto! Calma, me solta, tem <risos> que me soltar! Aí, eu vou, eu, vou dar, eu vou dar uma knockout nele, ó. Ah, vai. Fuck you! Não, não, não, não, não, não, não, calma, não, não! Aí, eu tô aí! Tudo boa, tudo boa. Pega ele, pega ele, pega ele, boa. Tá me pegando, caralho. da <risos> <Pesa> puta, sai <sabe? risos> do. Aí, vai, vai, vai, aí! morreu! Morreu! Derrubou ele, derrubou ele. Morreu! vai, dá soco nele! Dá soco nele! Sai de mim! Sai de mim! Não! Aí! Ele já era, já era! Ele já era! Não! Filha da puta! Ele ressuscitou, de cara de de Aí, é agora! É agora, ganhamos, ganhamos! Isso aqui não sai. Aí, pronto. Vem aqui, espetinho. Porra do... Pus. Vai. Não, não, não, não. Não! Não, vai velho, vai não, caindo, não, não, não, não, não. Sobrevive! Sobrevive! Não, não! Caralho! Desiste, vai tomando... Aí, você tá aqui, vamos em cima desse cara, véi. Vai, vai, vai, vai. Ah, que, cuidado que ah, você me derrubar, velho. Oh, Ó. Aí, ó, ó a merda, ó a merda, ó a merda. Nossa! Nossa, os dois já ficou eu. Vou pular do outro lado lá. Vai, ele tentou não deu. Aí, vai, vai, só a chance, só chance, vai, vai! Vai, vai, vai! Aí, segura a X, segura a X. Ele não. não! Caralho, fica aí, fica aí. Não perde, não perde, moleque. Aí, ganhou, ganhou. Aí, ah. ganhou. Nossa, Pelo, você viu que, que habilidade? Fiz nada. Foi linda, foi linda essa. Porra, não de... Caralho, sua perninha, mano. Sua perninha do... do... Caralho, viado nossa, Nossa senhora! Caralho, o cara zoou. O que, que foi isso? Um jutsu, mano. Um jutsu. <risos> <trutudo. risos> Dá pra você ver caralho. a mãozinha lá dele. Ai. Ah, eu sei aqui. puta Ah, é, é. mal. É. Ah, calma, calma, calma. Desculpa, calma. Calma. Calma, desculpa. Calma, não. Ah, não! Eu levantei que que você, solta, vai, vai. Solta aí, mano. <risos> Solta ele. Me Vamos em cima desse cara, vamos em cima desse cara. Vai, roxa. Vai, vai, vai. Nossa, eu te segurei. Boa, viado. Agora me solta. Meu. Boa, boa, boa. A gente tem que, a gente tem que ser, solta, <risos> cacete, me solta, a gente tem que ir em cima do Obi-Wan Kenobi ali, mano. Ai, não, ah, sério, <risos> sério mesmo, sério. Yeah, ah, não, é. caralho, eu apertei triângulo o cara e correu, velho. cara, derruba ele ali, ó. Pula, não, pula, só pular. Boa. Pula. Sai daqui. Não, não, eu vou ganhar esse cara, eu tô bravo. Nossa. Pronto, ganhei Nossa, que esforço. Nossa, é que ele caiu assim. Uh! Oi, gente. Tchau, gente. Vou tentar pular pro seu aí. Vou quebrar aqui. Ah, não. Ah... Quebrou outro, quebrou outro. Ah, Rápido, ele tá subindo. Aí. Pula pro outro, vamos ver se Ué? Ué? Não! <risos> não, Esse é habilidade. Uai. Uai. Não, velho. Ia ser o bagulho mais épico Caralho, do mundo. Caralho, mas eu vou até a cabeça. Caralho, naquilo, velho. Você fede, mano. <risos> Ah não, não começa o jogo, vamos <risos> levar já. Me ajuda aqui, me levanta. Me não, não quebra não que eu tô aqui, caralho. Não quebra não que eu tô aqui, cara. Me levanta antes. Nossa, vai cair. Na hora, bicho. É agora. Pura puto, vai. Yes! Boa! Que agora caiu. Agora mesmo esquerda roupa. Olha o cara, véio. Véio. Agora, inteiro, o cara, o cara é desesperado tentando subir, ó. <risos> solta embaixo, <risos> solta <risos> em cima, <risos> tá se ligado? Sopa, se sopa. Se sofreu uh! vesgo, mano. Yes, eu ganhei! Boa! Que linda, é. <risos> porra! Nossa, eu joguei o chapéu do cara pra longe. Vai, pera o pezinho nas minhas costas, que vou ficar parado. Vai. Nós dois trouxas ali. Aí a gente tem que pular pro outro lado. Quebra, quebra, quebra, quebra o vidro. Calma, calma, vai devagar. Aí. Calma, ajuda, eu tenho que levantar o chuva. Vai, me me vai, vai, vai! Vai, sobe! Ai. Vai, yes! Aí. Porra, pera. Vai, segura em um, segura em um, pera, deixa ah, eu segurar Aí depois é só bater, vai bate bate bate bate bate Aí já deu, você viu já Boa Você tá segurando minha perna Ah, desculpa Não, pode segurar, cara. eu não vou cair Ah, você quer ver seu rabo, vem eu vou, eu vou em cima daquele cara, pera Aí, Boa. Ah. Agora vai, vai fight <risos> <risos> <risos> Lá, Vem aqui demônio <risos> <risos> Vem aqui que eu vou dar Vai da puta, Ó, a cabeçada, Você Ó. Uh! Yes! Porra! Uh! Chupa! chupa! Caralho, eu só. Chupa. Eu só... Yes! <risos> eu só caí porque eu soltei o botão da direita, meu né? ah, ah, Deus. Ah, voltou, mas foi Olha o cara aqui, velho. Tô subindo meio bêbado. Tô esse derrubando cara, aí. esse cara aqui, velho. Será que cab... ah, <risos> eu te... Não foi Não querer! Meu Deus! <risos> Ai, caralho! Nossa, o cara vai derrubar nós. Nossa, ele caiu, Nossa, calma, o mundo aqui, velho. Calma, calma, caralho. Vai cair todo mundo, né? Nessa brincadeira. Tem que ficar todo mundo calmo pra subir junto, caralho. E... Nossa! Nossa! Eu nem consegui olhar é, sua mão, não. Te eu tenho ó. que te balançar, velho. Eu tenho que te balançar. Vai, vai, me balança aí. Pra frente e pra trás. Vai, vai, vai. vai. Mas ele vai pra onde, Nos cara? Três e... Vai, joga, vai, vai, vai. Vai. Vai o quê? Ah, não, porra! Ah. <risos> Ah, dia prontinho, Que cara. épico, mano. Foi muito épico aqui Meu Eu te Deus salvei, velho. Eu te salvei, mano. Vamos derrubar esse aqui, ó. É, vem aqui, ó, o aqui, né? Nossa, já caí. Né? Nossa, Nossa. Que... Ah, eu também fui pro saco de lá. Nossa, cara. Boa, não, A gente não presta, mano. Maravilha. Só como? Caralho, que personagem é esse desse cara, velho? Para, Kimmy! Me ajuda, me levanta aqui, ó. Solta! Aí, pronto, nossa! Nossa, ah, cara, não! Nossa! Cara, não! Porra, nossa, foi Ah não, não, não! Não! Matou meu amigo, vou te matar! Eu vou te matar, vou te matar, vou te matar! Não vou não, nossa. O cara tem bandana, o cara é ninja, cara, é Naruto. É, mano! Não! Eu sou muito foda, Eu sou muito foda, eu sou muito foda! Puta que pariu, cara, cara, é é é é, mano! Caralho, velho, Esse comeback, velho. Nossa. Cara, nossa, deu back twist em cima desse cara, dei o comeback nele, joguei nossa, ele pra fora e ele pegou e morreu. Aí ele caiu, nossa, velho, eu sou muito forte. É... <risos> Me ajuda aqui a. É... Me ajuda aqui a. Ah não, Obi-Wan, mano. De novo, não, velho. A gente tem que se levar, é, aquele cara. Aquele ah, cara. Esse ah, aí! Esse é, esse é aqui? ninja? Ah, é? Vai. Tá. Vem cá, velho, vou te ensinar um, um Jutsu novo. Jutsu. Jutsu de ser derrubado. Não, eu vou cair! Ai! Segura minha mão. Aqui. Pega! Solta, tem... solta! Solta! soltei, soltei, soltei tá solto! Ai. Aê! Calma não, o... eu te peguei ao redor. Aê. Não, não, não! Uh. Aê! Aê. Mota, aí. Pô, e agora? Tem nego pra lá? Não sei. Tem olha lá, Ele tá caramba. ali, ele tá ali. Quer ele pular, tem pra, pular lá? pra lá? É, pera. Como é que pega um. Como é que corre, velho? É trouxa. <risos> é agora, pera, pera, pera. É agora uma briga séria, hein, mano. De ah, tá canais então. de YouTube. A briga... Azul versus é. verde. Vai. no seu canal não sendo verde, mas. Então vai. Um, dois, três. três. Valendo! Vá! <risos> <risos> Se foder! <risos> Uou! Tá ligado que eu te dei 20 anos, né, seu trouxa? Que porra foi essa? Desconectado, <risos> né? Se foder, mano. É aqui <risos> que acaba o vídeo. Foda-se. Eu achei que ah. eu ia lutar com ele e sair vazado. Hahaha! <risos> Agarra no bagulho, agarra no... na cordinha ali Tenta agarrar na cordinha Solta, solta uma, não. não Solta uma, pega a outra. outra pega, entendeu? Véio? É, entendi sim, tô caindo mais <risos> Solta <risos> a sua <risos> direita <risos> Solta a sua direita, R1 Soltei, continua não, Pega de novo, pega de novo Peguei, agora solta a esquerda Soltei É trouxa <risos> <risos> Gata <risos> mentira Parece cara <risos>